A realidade de Minitituba aí, ó Olha só Ele tá topado, ó O arrafamento aqui em é Minitituba Olha só, ó e Ninguém nem passa ninguém ninguém sai ninguém tá entra Aqui é a realidade aqui, ó Minitituba Tá vendo, ó Esse negócio tá precário aqui 3 filas 3 filas de Ó. Tá pra lá do quilômetro 6 Chegando aqui em Miritituba, ó, Tudo travado aí, ó Tudo fechado Como é que passa agora? O cara mete no meio aí, bicho, ó Tô na ambulância aqui, ó com o paciente aqui Como é que passa? Olha aí, pessoal A ambulância não conseguiu passar devido à fila de caminhões aí estão colocando o paciente no chão e levando até conseguir socorro diituba hoje dia 12 do 2